Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. Então hoje, né, antes que eu me esqueça, não vou esquecer porque o demônio está aqui do meu lado cutucando, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, dar dislike, clicar no sino para receber notificação de quando a gente coloca vídeo novo, que é toda segunda-feira 11 horas, beleza? Então nós vamos desenvolver hoje uma ferramenta em que eu possa acompanhar as atividades ao longo do tempo, que é uma que tem trocentos tutoriais aí na internet, que é o gráfico de Gantt, certo Juliana? Então Toca a vinheta para que a gente comece a ladainha. Hoje eu estou sem retorno, a primeira vez que eu gravo. Ok? Então vamos embora. Toca a vinheta. Vai aqui, toca a vinheta. Então beleza. O que é o gráfico de Gantt, Juliana? Então, o gráfico de Gantt é um gráfico, na verdade, o diagrama de Gantt, como é que você quiser. Se você procurar na internet, você vai encontrar quem que foi o Gantt. Quem que foi o Gantt, o que que é o tal do gráfico de Gantt Gant, ou do diagrama de Gantt, né? Então, isso é uma ferramenta utilizada para a gente acompanhar o desenvolvimento das atividades ao longo do tempo. Então, Gantt foi um camarada que viveu lá, deixa eu pegar minha cola, na Primeira Guerra Mundial, mais ou menos em 1917, e ele precisou desenvolver a ferramenta para escalonar as atividades ao longo do tempo, como eu eu já falei de forma repetitiva. Não, tá uma maravilha aqui, né? Tá na hora de acordar, aí toca o despertador da criatura. Então, beleza, vai botão. Esse escalonamento não dá pra fazer no Project, não é mais indicado, é lógico. Só que o Excel é um grande MacGyver, né? Então, você pode fazer um monte de coisa aqui. não necessariamente é o jeito mais fácil, mais operacional que tem. Então, se você realmente for mexer aí com acompanhamento das atividades ao longo do tempo, interligações, etc., você procura lá o Project e essa ferramenta está pronta. Então, hoje não vou mostrar uma pequena gambiarra que a gente faz no Excel. Como eu já enrolei demais, eu gostaria de dedicar este vídeo para o meu querido amigo Rafael Rodrigues, o vovô boy da República Babão que motivou o desenvolvimento. Agora sim, um beijo vovô boy gente tá gravando o seu vídeo do Gantt. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, Ju, é colocar aqui em cima as atividades, né? Então tarefa ou atividade como você queira, atividades. Fala umas atividades pra gente colocar aí, Juliana. Pesquisa de cenário, Juliana. Vamos fazer aqui o audiovisual? Vamos, vamos, vamos, aqui de cantinho. Vai, vai. Pesquisa de cenário pra ser um curso de solução, ou uma falando. do PC. Teste de cenário, teste do professor, gravação, edição, primeira, aprovação e aprovação final, certo? Então o que a gente tem aqui, pessoal? Nós temos uma lista de tarefas a serem realizadas ao longo do tempo, beleza? Então quando que você quer começar a pesquisa de cenário cenários minha cara Juliana pode ser hoje do dia 12 nossa que bosta que eu fiz aqui dia 12 do 3 de 2019 vai iniciar aqui então a grava a ah, deixa eu centralizar só para ficar bonitinho Zerati aquela acelerada depois beleza Ju quanto tempo tem a duração desta pesquisa de cenário que a gente leva para fazer e desenvolver um vídeo uma semana então posso colocar em dias posso não devo colocar em dias depois não vou entender porque tá devo não mas no nosso caso é... Sete dias beleza então moçada Notem que eu tenho aqui uma duração de 7 dias, tá? Começando no dia 12 de 3 de 19, que é hoje. Então, se eu colocar aqui embaixo, Ju, 12 do 3 mais 7, vai dar quanto? Mais 7. Nós vamos ter que mais ou menos, é né, depois da pesquisa de cenário, a duração, o teste de cenário, começa no dia 19 do 3, beleza? Então eu tô colocando contínuo, não necessariamente, você pode colocar as datas todas. Quanto tempo demora o teste de cenários? Vai um dia inteiro. Então dura um dia só. Vou colocar dois para não ficar muito ruim, tá bom? Dois. E agora, moçada, como aqui. Eu tenho uma fórmula, né? Eu vou puxar isso daqui, ó, que é basicamente a data anterior mais a duração. Então eu vou arrastar isso aqui, vai dar uma coisa nada a ver por enquanto. Teste do professor, você leva quantos dias? Durante um período. Então eu vou colocar um dia. Pode ser? Beleza? Gravação, aí é que ai, vem a bucha, tá? Aí depende do professor, da desenvoltura do caralho a Uns 5, 6 dias para produzir um curso de quanto tempo? De até 20. Vim... Porra! 5 dias para um curso de 20 vinte... Ah, é verdade, né? Isso é mesmo. Beleza, eu vou colocar 10 dias. 10 dias. Edição, e é aí que vem a bucha. Aliás, eu gostaria, posso fazer um jabá? Posso porque o canal é meu, que meu não é nosso, mas eu posso falar, né? Se vocês não estão vendo, a gente trabalha aqui com uma série de desenvolvimento de conteúdos, então o botão do Excel quem faz é a primeira pessoa, que tá aí embaixo na descrição do vídeo. Então caso você queira fazer alguns serviços nesse sentido, fique à vontade para acessar aí a Juliana, o Arthur e toda a nossa competente equipe. Um beijo para vocês. Edição, Juliana, para quanto tempo mais ou menos dura uma edição de um vídeo desse aí que você falou? Um curso um mês, porra, 30 dias? Tá bom, 30 dias. Primeira aprovação, quanto tempo nós temos? É bom que fosse feito... Em uma semana, né? E a aprovação final nós temos mais ou menos quanto? Uns quatro dias, beleza? Então você concorda comigo, Ju? Vem dar uma olhada aqui, já que você tá sem retorno, olha como ficou o nosso planejamento. Ó, 12 do 3, duração, tá, tá, tá, tá, tá. Moçada, apesar de vocês estarem vendo, né? Então se a gente pegar aqui a coluna B, então só explicando um pouquinho de conceito, Juliana. Você não tá vendo aqui dia 12 do 3 de 2019? E você não tá vendo aqui, ó, vem ver. 19 do 3 de 2019 e assim por diante? Isso aqui, meu querido e minha querida, que você está vendo como uma data, na verdade na verdade ele é uma máscara para o Excel. Isso que você está vendo como uma data ele acaba sendo um número corrido. Note bem né, então se eu selecionar aqui ó, vir em página inicial, tá vendo aqui que tá o formato como data? Se eu trocar aqui para número, note que vai aparecer um número nada a ver, 43.536, depois em seguida 43.543 e assim por diante. O porquê disso? Como eu disse, a questão da data ela acaba sendo uma máscara que o Excel coloca, porque para o Excel, para do Excel, isto acaba sendo um número normal. E qual que é o número que inicia essa cadeia? O número que inicia essa cadeia, então vou pegar esta célula B10 aqui embaixo, ó, vou colocar aqui ó 1 do 1 de 1.900, ok? E vou dar um enter. Então isso aqui ó tá como formato de data. Se eu trocar de data para número, olha lá, aparece o número 1. Então o Excel ele começa a contar a partir do dia 1 de janeiro de 1900. Então esse 43.536 que aparece é o número 43 3.536, que é a data de hoje, dia 12 do 3, a partir do dia 1 do 1 de 1900. Então, puta enrolação do cacete, é só para que vocês possam entender como é que isso é organizado. Então agora eu vou voltar isso aqui tudo para data, para que a gente coloque. Então aqui ó, data abreviada, beleza, eu vou apagar essa bosta daqui. O que nós vamos fazer primeiramente, Ju? Deixa eu apagar. Nós vamos colocar aqui ó, um gráfico, vou selecionar a minha base de dados, que vai de B2 até B8, clicar no inserir e vou colocar um gráfico de, não sei qual que é agora, esqueci o nome. Um gráfico de barra 2D empilhada. Então notem aqui, meus queridos, que vocês têm a coluna 2D, que basicamente é a coluna porque está falando em coluna, e se o negócio for na horizontal, isso é uma barra 2D. E nós vamos colocar a barra empilhada. Por que, que a barra empilhada? né E aí nós temos dois tipos de barra empilhada. tá vendo aqui? Ó? A barra 100% empilhada e a barra empilhada. A barra 100% empilhada, nós não vamos usar, mas o que, que ela faz? Ela transforma isso para valor percentual e coloca como se a gente fosse fazer uma distribuição dos valores em 100%. Então onde nós usamos isso? Na gambiarra do gráfico de funil. Dá para você lá para mostrar, dá para você plotar para mostrar distribuições aí proporcionais, enfim, não é o caso. Nós vamos colocar essa daqui, ó, Ju, barra empilhadas, OK? Então eu cliquei nele aqui, olha que bosta de gráfico que ficou. Vou diminuir isso aqui, vou tirar o título do gráfico, dar aquela diminuidinha para a gente encaixar aqui. Por enquanto o meu gráfico está uma merda, certo? O que nós vamos fazer? Ó? Isso aqui novamente ele está sendo plotado como uma data, mas na verdade ele é um número. Então vou clicar com o botão direito, selecionar dados e vai abrir aquela telinha que a gente já conhece, beleza? E eu vou adicionar uma nova série que é isso. Qual que é essa nova série? Vai ser a série da duração. Então vou colocar aqui apenas para a gente não perder ó, duração e os valores da série, né? Vão ser esse daqui. Então, o que que o Excel ele vai fazer quando eu der o enter, né? A primeira série que a gente colocou, ele plotou a data de início dos gráficos, então ele foi colocando a questão das datas. Então, eu vou dar um enter e olha lá que aconteceu quando eu coloquei a duração, ele pegou a data de início e alocou um pedacinho lá para frente. Eu só tô achando que eu, eu vou ter que regravar tudo desde o começo, mas vamos lá, beleza? Ok, então já que a gente já está. Ah, aqui, eu vou aproveitar, ó, editar, em vez de ficar aparecendo aquele 1, 2, 3, 4, 5, um... <risas> é. 5, 12, 3, 4, 5 6, lá embaixo, ou na verdade na direita, vai aparecer aqui, ó, pesquisa do cenário, de Essa Será e é aprovação final. Beleza, Ju? Para que a gente seja, tenha colocado aí um processo, né? Um ritmo no meu negócio. Olha como é que tá ficando, já que você tá bem perdido. Que surdo em bingo. Olha lá que maravilha, beleza? Então eu cliquei no OK, beleza? Em termos de seleção de dados, né? E colocar as informações do gráfico, é isso. Beleza? Agora é firula, é enfeitar para que o negócio fique bonito e mais atrativo quando a gente vai visualizar, beleza, Ju? Então vou dar um OK e o meu gráfico gigante ele está aqui, tá vendo, Ju? Beleza? Então o que que nós vamos fazer, Moçada? Você tá vendo ali que o gráfico tá começando primeiro com a aprovação final e a pesquisa de cenário tá embaixo? Na verdade o que a gente quer é inverter para que comece, né? Uma linha de raciocínio, pesquisa de cenário, teste do cenário, teste do professor e assim por diante. Então basicamente o que eu tenho que trabalhar é com uma categoria inversa de valores. Então beleza? Você vai clicar com o botão direito, vai clicar com o botão direito, bosta nenhuma, vai clicar com o botão direito aqui, ó, no eixo e vai vir formatar eixo, beleza? Aqui neste tipo, formatar eixo, notem, né? Que aqui nós temos a opção, ó, categorias em ordem inversa. Então você vai justamente colocar isso. O que, que ele vai fazer? Ele vai inverter a categoria e começar, os últimos serão os primeiros, beleza? Então, ó lá. cliquei, olha lá que maravilha, Ju. O meu gráfico começa a ser montado. Então tá vendo que ele tá mais ou menos bonitinho aqui, ó? O que, que nós vamos fazer agora, moçada? Tá vendo essa parte azul aqui, ó? Essa parte azul não necessariamente ele precisa aparecer, porque é a data de início do meu negócio. Então, o que, que você vai fazer? Você vai clicar nele e aquela gambiarrinha, tá vendo aqui, ó? O baldinho de tinta, linhas de preenchimento. Preenchimento, você vai deixar sem preenchimento. Olha lá que maravilha, ó. O negócio, ele meio que fica escalonado no meu gráfico. Dando a impressão de que o negócio vai evoluindo no tempo. Gostou da minha dancinha? Beleza? Agora, moçada, é basicamente a gente enfeitar a peruca do macaco aqui, né? Então, o que, que você quer que eu faça, Ju? Por exemplo, lá, as barrinhas estão separadas. Eu queria deixar ela mais uma junta com a outra, ó. Clica com o botão direito, formatar série de dados. Tá vendo aqui ó, largura do espaçamento, tá como 150, deixa como zero. ó que maravilha. Ah botão, podia aparecer a duração das tarefas, quanto que tá durando cada dia, né? Basta você clicar de novo com o botão direito, adicionar rótulo de dados, tá aí ó, cada, quanto que dura cada etapa do seu processo. E com isso moçada, você vai dando aquela enfeitada da boneca para que ele fique bonito. Ah, eu queria colocar linha de grade secundária, não tem problema, um atalhozinho né? Tá vendo aqui que tem o um mais? Se, eu, se você clicar nele ó, vai abrir uma série de opções aqui de elementos de gráfico. Você pode selecionar por aqui ou pela barra, pela faixa de opções normais. Pela faixa de opção normal, seu animal. Beleza? Então nós temos aqui, cadê o negócio? Barra de erro, não é isso aqui? Isso aqui? Cadê, Juliana? Linha de grade, tá aqui. Beleza, ó? Então, linha de grade, nós temos aqui, ó, horizontal principal, olha que bonitinho que ele tá ficando. Beleza? E aí, moçada, tem uma outra coisa que talvez seja mais importante depois de toda essa ladainha. Você tá vendo aqui em cima que ficou uma bosta e o gráfico plotou uma puta monte de data sobreposta uma na outra e ela se estão se auto encavalando e começando no dia 4 do 2, eu só vou dar uma diminuída na fonte para ficar melhor aqui. Por que que o desgraçado do Excel, ele começa no dia 4 do 2 e não começa exatamente no dia 12 do 3? Eu não sei. Ele pega uma determinada linha de raciocínio e coloca aqui e o gráfico fica meio que centralizado. Aí você tem que fazer o que? Você tem que editar para que isso fique legal. Então como é que você edita um eixo dentro do Excel? Da mesma forma que você faz a edição customizada de outros elementos. Vou clicar com o botão direito, formatar eixo, e aí Aí tem aqui ó, mínimo e máximo, tá vendo aqui? Só que aqui moçada ó, tá como automático e o número que aparece é um número nada a ver, 43.500 e 43.610, aí você vai fazer a primeira vez igual o meu querido vovoboy boy, foi colocou, falou, vai botão, eu não entendo da onde sai esse 43.500, por que, que ele não entende? Porque ele não tinha assistido o vídeo, porque não tinha vídeo, que esse 43.500 na verdade é o formato de número da data que você colocou. Então sempre que você for inserir, inserir o limite, mínimo e máximo para o seu gráfico de Gantt, ou esse gráfico de escalonamento, você tem que saber qual data que ele é e o valor transformado. Então como a minha explicação deve ter ficado uma bosta, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho o gráfico aqui ó. Vamos lá Ju, o negócio começa no dia 12 do 3 e eu quero que ele comece, seja plotado ali na minha escala de tempo, por exemplo, no dia 9 do 3. O dia 9 do 3 de 2019 e eu quero que ele acabe, por exemplo, para ficar plotado no dia 12 do 5, 12 do 5 de 2019. Qual será que é em numerais, não em data, esses números. Deixa eu só converter aqui, ó, para número. Olha lá, 43.533, 43.597. Olha lá, agora estou com o retorno bem melhor de fazer. Então aqui, pessoal, onde eu estava no gráfico, ó, eu vou voltar a clicar no eixo, botão direito, formatar eixo, botão direito, é só porque agora voltou o retorno, eu tô perdido. Formatar eixo. Tá vendo aqui o mínimo, ó? Eu vou colocar aqui, Ju, 43.533, que é o número que eu gostaria que tivesse inicialmente né, colocado. E o máximo, ó, eu vou colocar aqui, 4. 3, 597. Então notem que aqui ó, trocou de automático e eu coloquei um valor manual, ou seja, o gráfico vai ser plotado dentro desse intervalo. Deixa eu fechar aqui, olha lá que maravilha que ficou minha cara, Juliana é o seu negócio, né? Então note que não ficou bom o negócio ainda, só que eu quero que seja mostrado. Você não está dentro de 2019, você sabe que o gráfico é dentro de 2019, então às vezes não é necessário ficar, por exemplo, exposto o ano, então assim você pode trabalhar com algumas formatações do número a ser exibido, então vou clicar de novo com o Botão direito, formatar eixo. Tá vendo aqui embaixo a número você pode trocar o tipo de data que nós temos eu vou colocar aqui por exemplo ó, só 14 3 para que seja exibido apenas os dias do mês de março ou de abril ou de maio que a gente tem então olha lá que maravilha Ju e aí nós temos o nosso gráfico de Gantt, por exemplo escalonando as informações do tempo então vamos supor agora né que você não começou no dia 12 você vai começar no dia 15 do 3 de 2019 eu só espero que o limite que a gente colocou aqui no hora que senão vai foder tudo, né? Então, fodeu como você viu ali, mas em todo caso, né? Se você colocar uns horizontes de máximo e mínimo ali maior, né? Maior o seu gráfico, ele vai se autoajustando Ah, mas e se a edição, deixa eu voltar aqui, e se a edição não demorar 30 dias se a edição demorar, sei lá, 15? Você vai adiantar o seu cronograma e aí você pode né? fazer no seu gerenciamento. Então basicamente o gráfico de Gantt era isso que nós temos para hoje. Beleza, Ju? Então, Moçada, você... Então, o vídeo de hoje foi este o gráfico de Gantt que a gente fez no Excel. Excel novamente, né? caso você vai trabalhar com ele com uma certa frequência, não é o programa mais indicado, o Excel acaba sendo, como eu coloco, o MacGyver das soluções, mas se você vai trabalhar realmente aí com a gestão de um projeto, escalonamento, tem o Project aí, inclusive o PSEG tem um curso dedicado a isso, depois o pessoal coloca os links aí para vocês, e aí que tem uma série de ferramentas, funcionalidades que você pode explorar mais, inclusive a gente tem um MBA em gestão de projetos, então se você tem interesse, entra lá no site do MBA USPESAUC, que o o PSED acaba administrando e tenha mais informações. Beleza? Então é isso. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos, um beijo para o meu querido vovô boy lá do Mato Grosso. Só algum recado para despedir. Tchau.